Estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de Roblox e hoje aqui estou no Anime Fighting Simulator. Eu estou um pouco doente, tá? então é, é mais ou menos isso. E malta, o que é que hoje vou-vos mostrar? Eu encontrei um enigma e eu quero ver com vocês. Eu vou mostrar onde está escrito um enigma neste próprio jogo não tem nada a ver com enigmas. Então, bora lá. Entrar na dimensão do torneio, do torneio, quer dizer, que chama-se ormanente dimensão, é esta aqui, esta ilha, para não entrar, pronto, estou a ser teletransportado, e agora, onde é que está o enigma, malta, eu sei que há, mas encontrei o enigma, é um pouco estranho malta Então malta o que é que fazem antes de encontrarmos o Enigma tem que deixar o like e inscrever-se no canal E malta também estou aqui a aproveitar para ganhar um pouco de sorte. Pronto Quando nós estamos no spawn aqui Estão ver aqui nesta aqui, não é? Vocês vão por aqui Vão por trás estão a ver E na água descem Aqui então, a ver isto, vocês vão ter que ir por baixo, não, não. tá difícil. Pronto, olhem só o que se encontra aqui. Malta, literalmente, nós encontramos... Eu sei que isto é um enigma. Está em inglês, ou seja, eu não percebo assim tão bem. Mas é, é isso, é um enigma, eu não percebo inglês. E é um enigma Quem souber o que está escrito lá no enigma tá? Deixe um like foi um vídeo bem rápido tá? Desculpa-me de eu estar assim um pouco Um pouco mal doente tá malta? Uh, é é isso malta E eu já tenho aqui esta esta skin, isso tudo malta, olha só, olhem, não gosto assim de ter la porque não é assim do melhor e eu não sabia que era a skin, pensava que era mesmo, tá? então bora lá, desequipar, como é que eu estou a falar, tá bom, tá, tá. Então é isso malta, neste momento também não percebo uma coisa, nós saltamos menos do que na realidade. Eu está nisto, vou só numa partida para ter também mais conteúdo para vocês. Desculpem malta, era só isto o vídeo. Vamos mostrar que existe enigmas que vai dar outra atualização ou outra coisa. Ou até pode ser Robux, percebem se malta. Não sei, nada disto. Também ah, existe uma na, na segunda dimensão, também existe uma tá. Uma na segunda dimensão, então é, deve estar ligado, toda a malta deve estar ligadíssimo, então é isso. Perdi, não deu tempo, estava a falar para vocês e tudo mais, ganho, mas aqui ganha-se bem, ganhamos um k ou seja, 1.000 de ien. isso é bom, não é, malta? E concluindo que eu já tenho mil, isso eu quase não faz diferença, mas... E faz um pouco, né, malta? Aqui estão as pessoas. Espero. Então ficamos por aqui no vídeo. Eu espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Um grande abraço. Fui, malta. Deixem o like.